Temos aqui o Forte do Rato, o Forte Santo António de Tavira. Estou a ver, já está em degradação. Vamos lá ver de perto. Eu também conhecido como Forte da Ilha das Lepres. Como chama este Forte? Não é que será a entrada. Foi, mandar, foi mandado identificar de raiz na segunda metade do século XVI, no reinado de O Sebastião, entre 1568 e 1578, conforme de proteger a entrada da Barra e, simultaneamente, a cidade de Tavira, Bom, parece para o lugar não deve ser, Estou a ver tinha proteger ali a, entrada, a entrada da Barra para o projeto de Tavira. Para continuar a ver o Forte. porta não sabemos onde é que é a entrada, para explorar, explorar, exploração, almas adventures on the way! Aqui, aqui o chão, é aqui, só, so, onde é que vamos? Só so conchas, é só so conchas de bivalves, à volta disto tudo, enquanto temos entrada, e vamos ter que saltar o castelo e pular aqui o muro. Vai dar um pouco de escalada, parece que para aqui também não seja. Vamos continuar a agarrar. É Ainda está a vida, Estes transportes, os transportes dos barcos, vamos então, passar para o outro lado. Uma canoa vai de táxi para outro género. Até hoje que entra é, de ser do lado da ria, Não é roupa. Vamos sacar deste lado. Apertura. Temos a ver a entrada ali, vamos ver ali a entrada? Já temos a ver a entrada Vamos lá no forte Este não precisava de fosso, pelos vistos. Eu tinha aqui qualquer coisa. Mas não. Da ponte. Está tudo já em ruínas, como podem ver. Está um bocado de vento. Também está a ouvir só uma barulheira do caraças. Está a subir aqui. com os canhões a apontar para ali, ninguém se escapa, vamos ver, é um forte, modesto, há aquelas habitações ali, modesto, mas é suficiente para afundar um barco, equipamento certo, não é preciso muito. Ataque! Bonita vista! Aí a Tavira com pessoal a banhar-se! Mais uma habitação. Aqui. Qualquer coisa, não sei o que é que seja. Se souber, eu digo nos comentários. Não tem muito para ver. Vamos aqui para o canto. Assim nos pedimos, forte do Rato, forte do António Tavira, obrigado por assistirem e de viagem para todos vós.